O Minuto do Sucesso com Márcio Miranda Eu estava conversando hoje com o um diretor de uma grande empresa lá de Portugal e a pergunta que ele me fez ficou até um pouco estranha. Ele falou, Márcio, essa onda de tudo digital, será que veio para ficar? É mais um modernismo? É mais uma novidade que daqui a pouco não existe? Eu falei, não, é pelo contrário. A tendência é que as empresas tradicionais possam desaparecer. Olha quem é a pessoa mais rica do mundo. O dono, o acionista da Amazon, Jeff Bezos, que há 15 anos atrás não tinha um tostão. A tendência hoje, sem dúvida nenhuma, é transformar tudo para digital. Eu estou vendo um avião passar aqui agora. Como é que você escolhe um avião? Um voo. Pelo preço, pelo tamanho do avião, pelos horários, pelo tipo de aeroporto, se é o principal, se é o alternativo. E eu escolho um avião hoje também. Um voo, sabendo se ele tem internet ou não. Eu quero estar 100% do tempo conectado. Se eu vou usar ou eu não vou usar, isso é uma outra questão. Eu não posso deixar de receber uma mensagem, um e-mail, uma chamada de Skype, alguma coisa desse tipo, porque eu fiquei duas, três, quatro, oito horas viajando. Nunca. Eu não posso perder dinheiro porque alguém não me encontrou. Você vai numa loja hoje, a mesma coisa. Aliás, supermercado já tem placa, temos Wi-Fi, temos promoção específica pelo aplicativo. Você ainda duvida que exista hoje um mundo digital? Não. Hotel você reserva por aí, avião você reserva por aí, carro, tudo virou digital. As pessoas tendem cada vez menos a gastar tempo, energia no mundo real. Você vê pessoas conversando pelo WhatsApp quando estão, às vezes, no mesmo prédio, ao invés de descer. Não estou dizendo que é bom, estou dizendo que é o que acontece. Então, a sua empresa, não importa o porte dela, se ela é grande, se ela é pequena, ela tem que migrar para o digital rapidamente para não deixar de existir. Veja o que aconteceu com o táxi, veja o que aconteceu com o hotel, veja a revolução que aconteceu na própria indústria da aviação, Todo mundo digital, quase que 100% digital, crie uma área específica para desenvolver, para montar a sua nova empresa no formato digital. É a única chance que você tem de sobreviver. E se você trabalha com vendas, pense nisso. Se você não é um vendedor da era digital, daqui a pouco você é um dinossauro e vai estar, claro, em extinção. Grande abraço e bons negócios!